Olá pessoal, aqui é a Carol da Elefante Literária e eu vim falar sobre as minhas leituras do mês de junho. Esse mês não foi tão bom com as leituras, porque eu ando meio que numa ressaca, mas eu ainda consegui ler três livros e eu vou falar aqui do mais fraquinho pro melhor do mês. O primeiro livro que eu vou falar é Até o Fim da Queda, de Ivan Mizanzuk, e é assim. Resumindo a história, existiu um suicídio coletivo de sete jovens. Essa gosteirinha, Apenas isso. No início do livro. E aí nosso protagonista, Daniel, resolve anos depois escrever sobre essa história. Beleza. Só que aí as pessoas estão lendo o livro de Daniel e estão se suicidando. Uma coisa leve, né? Uma coisa simples. E aí a polêmica do livro vai girar em torno disso. A gente vai conhecer um pouco da história dele através de uma entrevista que ele tá dando na, acho que na TV, se eu não me engano. E a gente vai conhecendo outras outros diálogos, a partir de outras cenas. Isso acontece porque o livro não é narrado de forma linear, e aí é meio que uma junção dessas cenas que a gente vai tendo que montar. É tipo um quebra-cabeça que o Ivan vai fazendo, e a gente vai tentando encaixar as peças e tentar entender um pouco da história. Ao longo do livro a gente vai entender que, na verdade, existe toda uma questão de um ritual ali, que envolve né, todos esses suicídios, e para mim, nesse caso, foi o ponto negativo do livro, porque eu não sou muito ligada a essas coisas, ele vai trazer muitas coisas de demônios e céu e terra e deus e coisas do tipo, e eu não sou muito chegada esse tipo de história, então pra mim, assim, eu não consegui me conectar muito com os personagens né, com a história em si e então eu acabei achando a história um pouco morna assim, e sempre naquela eu achava que ia ter um reviravolta e não acontecia sabe, então eu fiquei esperando e, e ficou no morno, e aí enfim, o final também não me conectei muito, acabou não funcionando tanto pra mim. Recomendo pra quem gosta desse tema mas, assim eu, assim, dando um conselho de amiga, eu não iria com muitas expectativas. Se você gostava vai ser ótimo, né? Porque vai superar, mas é, entendeu? Segundo livro que eu vou falar aqui é O Jardim Secreto, de Frances Burnett. Esse é o um livro do clássico tube, da última edição que teve. E a gente vai conhecer a história de Dona Mary, né? Uma criancinha. É Mary? É uma criancinha, e aí ela meio que fica órfã desde criança. É porque ela é criança, né? Então ela já tá criança. <risos> <risos> e aí ela acaba indo morar com um parente distante, acho que é o tio dela, é o tio dela, né? É morar com um tio distante que ela acaba que nunca vê esse cara, ela é criada por uma pessoa e no início da história ela é uma criança bem carrancudinha, né, bem namorada, bem mandona você fica, meu Deus, que criança, é insuportável essa criança. E aí com o passar do tempo a gente vai conhecendo a ligação dela com, a, com essa criada e com as pessoas que acabam meio que convivendo ali com ela. E aí inclusive isso envolve outras crianças. Crianças, e como o título já diz, vai existir um jardim secreto aqui e a gente vai conhecer as aventuras dessas crianças por esse jardim e todos os, os mistérios que envolvem né? todo esse descobrimento. Pra quem não sabe, teve uma live especialmente pra esse livro que a gente fez aqui no canal acho que mês passado, mês atrasado, não lembro mas enfim, eu vou deixar o linkado aqui e a gente falou um pouquinho mais sobre as nossas impressões sobre o livro, por isso eu não vou me alongar muito mas, pra quem não conseguiu identificar a história, ele existe filme né que é um filme que marcou, acredito, eu toquei a infância de muitas pessoas, e inclusive ele tem Netflix, então quem quiser conhecer também vale muito a pena. É uma narrativa muito fluida, é uma narrativa muito fofa, porque enfim, a gente tá lidando ele com crianças, então tem umas peculiaridades muito legais. Na minha opinião, foi o melhor livro do Clássico YouTube até agora, e aí uma das coisas que mais chama atenção é justamente esse desenvolvimento né, dos personagens e o crescimento deles dentro da história. E é o tipo de livro que inclusive a pessoa acaba com o um coraçãozinho aquecido, que você fica, ah, que coisinha fofa, rapaz, é tipo isso. Terceiro e melhor livro que eu li esse mês foi Y, O Último Homem, nessa edição maravilhosa de luxo, é uma HQ de Brian K. Vaughan E gente, isso aqui é amor, eu vou até baixar porque acabou com a iluminação, mas enfim, essa aqui é uma capinha, gravem e leiam, vou, vou explicar porquê Nessa história vai acontecer que em um belo momento da vida, todos os seres com cromossomo Y morrem na Terra, assim do nada. Todos eles. E aí a gente vai ter o que? Basicamente mulheres que sobrevivem e um cara sobrevive e o macaco dele sobrevive. Essa é a sinopse geral dessa HQ. E aí a gente vai conhecer, né, meio que uma saga dele tentando entender o que aconteceu. Não só ele, mas as pessoas que estão vendo ele, como ele sobreviveu, estão tentando entender o que foi que se passou. Vale dizer que esse é o primeiro volume de uma série, então eu acabei super rápido e fiquei muito ansiosa pra saber, meu Deus, qual é o resto dessa história, porque Ai, muito bom, muito, muito, muito, muito boa A partir dessa história a gente vai perceber Que a gente realmente vive Uma sociedade muito machista e muito patriarcal E ela traz pequenas Críticas, né, ali no, no Roteiro, nas entrelinhas, então Vão ter momentos, umas cenas, assim, bem Fortes com relação a isso, são detalhes Que a gente para e pensa, caramba, pode crer A gente tá, a sociedade Tá toda errada. Outra coisa que é bastante criticada Não criticada diretamente, mas a gente Consegue perceber que com essa morte de Tantos homens, né, a gente que os grandes cargos, na verdade, são ocupados por homens, todos os lugares. Então não tem como a gente não refletir sobre isso, que na verdade é uma realidade. E aí a gente acaba percebendo isso de forma muito nítida na história. A gente acaba dando de cara com uma gama, assim, muito diferente de pensamentos, desde pensamentos muito machistas até pensamentos muito extremistas, no sentido de, meu Deus, odeio homens, homens têm que morrer mesmo, e é isso, e isso foi um sinal, e tem que ser assim mesmo, que bom que isso aconteceu. Então a gente vê como é difícil difícil meio que a convivência dessas pessoas e esses pensamentos estão diferentes. Ao mesmo tempo a gente percebe que muitos pensamentos meio que permanecem, né, independente de gênero, porque as pessoas elas continuam autoritárias, elas continuam com divergências políticas principalmente porque essa parte política também é muito abordada e de uma forma muito massa na história. Ao longo de toda HQ é uma narrativa muito ágil. Eu li, sei lá, em poucas horas, na verdade. A história, assim, avança de uma maneira muito foda e você fica, assim, ansiosa para saber o que vai acontecer e por que está acontecendo Porque na verdade você não vai descobrir, né? Porque enfim, você só comeu volume, Então estou esperando a oportunidade de ler o segundo No mais, fica essa dica, essa super dica dessa HQ Que traz esse tema de feminismo Mas também que traz assuntos relacionados E para quem quer uma leitura rápida Mas uma leitura muito crítica e profunda Com relação a isso Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like Deixa aqui embaixo também quais livros você anda lendo né? Pra gente também trocar uma ideia Eu tenho fé que este mês ele vai dar uma melhorada e a gente vai trazer mais leituras pra esse canal Não esquece que eu vou deixar aqui embaixo os links Se você se interessou por algum, você pode comprar Ajudar o canal, ler junto Dar sua opinião e a gente conversa sobre isso Acho que vai dar tudo certo Siga a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo por aqui E fica ligada aqui no Elefante da Aranha. Valeu! O bom é que Você fez e eu não fiz E agora Eu fiz e você não fez Porque... A gente tá revezando. Abril maio. É. Eu fiz. Mas também é aquela coisa, né? Eu... Tamo lendo que sol.